Porque agora a gente precisa de domínio, a gente precisa de fazer as configurações exatas. Então tá sendo um pouquinho mais difícil anunciar, mas tá valendo a pena porque é, os afiliados tá ficando 100% profissional, tá galera? É, na Hotmart eu achei um pouquinho mais, um pouquinho mais complicado. É, tem que fazer... Eu fiz duas configurações para tá validando ali uma só que eu meio que estudei não validou passou, 20, é, passou 72 horas e não foi validada eu tive que fazer duas configuraçãozinha ali para validar e que nem eu falei para vocês demorou mais fala galera beleza trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar como configurar os eventos de purchase e initiate checkout na Hotmart tá galera é, eu andei verificando é um pouquinho mais difícil do que as outras duas plataformas onde a gente já configurou ali tanto na Bripe quanto na Monetize, onde eu achei o melhor jeito de configurar foi na Monetize, onde a gente foi bem simples e bem rápido ali, a gente só tinha que fazer algumas configurações. E dentre, dentre essas três é, plataformas que a gente configurou, na verdade duas a gente já configurou, aí hoje a gente vai configurar a terceira plataforma: Bripe, Monetize e Hotmart, tá galera? Bripe, monetize, Hotmart, isso mesmo. A gente já configurou, né, nas duas, né, na monetize e na na, na Bripe, e hoje a gente vai configurar na Hotmart. Eu achei um pouquinho mais complicado, tá, galera? É, para mim aqui, ela demorou praticamente quase um dia inteiro, quase 24 horas para validar o procedimento de purchase e initiate checkout para a gente estar tá marcando aqueles eventos, tá bom, galera? Porque depois da atualização do iOS, a gente teve esse, esse probleminha que eu achei muito essencial para o mercado de afiliado, tá galera? Onde eu expliquei várias vezes que eu achei isso uma mudança bem bacana, porque vai deixar todos os afiliados um pouquinho mais profissional. E hoje a gente tá vendo que cada vez mais e mais o mercado vai se profissionalizando aí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 Uma só que eu meio que estudei não validou, passou, 20, é, passou 72 horas e não foi validada. Eu tive que fazer duas configuraçãozinhas ali para validar. E que nem eu falei para vocês, demorou mais ou menos quase 24 horas para validar, tá, galera? Então eu vou fazer esse procedimento aqui com vocês. É, é um pouquinho é, bem rápido, né? Que a configuração em si, basicamente, ela. To todas as configurações de evento basicamente é a mesma coisa para qualquer plataforma a única diferença vai ser os locais onde você vai encontrar cada coisa tá galera eu já deixei separado aqui aqui ó o domínio e o pixel tá essas duas coisas que você vocês vão precisar o domínio e o pixel para você validar o seu evento de purchase e initiate checkout na sua no seu domínio tá você vai precisar dessas duas coisas a primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui na Hotmart, tá galera? Aqui vai ter o painel aqui mesmo, você vai lá embaixo e vai em ferramentas, tá galera? Vocês vão ter que achar em ferramentas na Hotmart. Agora você vai achar o Pixel, tá galera? Vamos aqui achar o Pixel. Vamos ver, Hotmart, acho que já passou. Funil... Não, estou achando o pixel aqui. Ah, achei aqui, ó. Pixel de rastreamento. Aqui ele vai perguntar qual produto eu quero. Você escolhe qualquer um, tá, galera? Eu vou escolher qualquer um aqui só para fazer as configurações para vocês, tá? Aqui agora você vai achar o Facebook, tá? Ele está aqui. A segunda opção da esquerda aqui. Aí ele vai perguntar aqui o pixel, tá, galera? A gente vai copiar aqui o pixel já e avançar aqui ele vai ele vai dar as duas opções ó. eventos de visita de check out que é a pessoa que chegou até aquela parte de pagamento e eventos de conversão que é depois que a pessoa finaliza a compra tá galera então a gente vai marcar os dois aqui ele pergunta se você quer vincular o domínio mais ou menos é aqui que a gente começa a fazer a configuração de eventos tá, galera é basicamente a gente vai validar esse domínio a mesma coisa que a gente fez lá na bm lembra que eu fiz o domínio com vocês free, to totalmente gratuito e validei ele na bm basicamente a gente vai fazer aqui por isso que é um pouquinho mais difícil a gente não só vai validar o, o, os eventos que a gente tem de check out por chefe tá a gente vai validar também o domínio porque aqui se eu não me engano é como se a gente tivesse fazendo aqueles eventos de purchase, de gente checkout diretamente no nosso domínio, tá? É basic, basicamente isso que a Hotmart fez de diferente das outras duas plataformas, tá? Então a gente vai colocar sim, tá, galera? E aqui já a gente já começa já começa o procedimento de validação de o, o procedimento de configuração de evento agora. Aqui ele pede o domínio, tá, galera? Então a gente vai pegar aqui o domínio, ó. aqui é o domínio cabelos.tk foi o mesmo que eu utilizei da semana retrasada para fazer a configuração. E aqui ele fala para mim: ó, sigo o passo a passo para configurar o provedor de domínio. A gente tem que achar o, o, a configuração de DNS lá na hospedagem. Então eu vou, como eu já tinha feito pelo Host Tools. Eu vou continuar utilizando e aconselho vocês a utilizarem, que é bem prático. Ainda vocês ganham 60 dias de hospedagem grátis, tá, galera? Eu vou deixar passando um card aqui, é, onde eu explico como vocês vão fazer essa, esse procedimento de ganhar 60 dias grátis, tá? Então, a gente vai ter que ir lá no nosso domínio, que tá aqui, ó. Ele já praticamente já tá aqui. Então, a gente vai voltar aqui, ó. Aqui é nosso domínio, tá vendo? A gente vai em domínio e aqui, ó, editor de DNS, tá vendo, galera? e a gente vai achar o como que é cname então a gente vai achar o cname aqui na configuração ele está aqui tá vendo é esse daqui então a gente vai aqui adicionar no registro e a gente vai colocar aqui cname aqui para a gente destacar eu vou colocar pixel tá para destacar para a gente saber qual que é agora ele vai vai falar aqui ó, ó. lá no cname você vai apontar para esse endereço aqui, pixel.hotmart, tá, galera? Então, a gente copia aqui, vem aqui e coloca. E eu vou salvar. Esse procedimento, só, só esse procedimento que eu fiz, não validou, galera. Passou 72 horas e não validou. Normalmente, é, o, o, o Facebook ele dá 48 horas, 48 horas para fazer qualquer evento, para mostrar o evento que aconteceu ali na sua página. A Hotmart, ela dá 72, 72 horas, como vocês podem ver aqui embaixo, ela dá 72 horas para fazer esse evento, tá, galera? Então, passou praticamente 24 horas e não validou é, esse procedimento que eu fiz. O que, é que eu tive que fazer além disso daqui, tá, galera? Eu vou copiar aqui de novo, vou voltar na Host Tools e tá vendo aqui, ó, apontamento, eu vou vir aqui e adicionar um apontamento, e eu vou colocar o domínio aqui ó pixel.hotmart.com e vou salvar após fazer esse salvamento a gente vai voltar para hotmart e finalizar só que que nem eu expliquei para vocês demorou quase ó vamos validar aqui ó, ele vai dar um erro e vai falar que não vai validar então na hot na host tools é, e a hotmart ela tá levando bastante tempo então Pode ser que vai levar 48 horas para fazer essa verificação na Hotmart, tá, galera? Então, todo mundo que estiver ali promovendo produtos da Hotmart, que basicamente é só produtos digitais, né, galera? Então, vão ter que esperar um bocadinho aí para estar tá fazendo esses eventos, tá, é, marcando na sua página, tá, galera? Então, a gente vai concluir aqui, mesmo que não tá validado, ó. Mesmo não estou validado, galera. Aqui, ó, o Pixel, ele já marcou. Porém, a gente tem que esperar ali em torno de 42, 48 a 72 horas para estar tá marcando, tá galera? Que nem no meu caso, como eu fiz aqueles dois procedimentos onde eu tive que fazer o apontamento e a configuração de DNS, onde eu tive que fazer a configuração de DNS e a configuração de apontamento ali na Host Tools, demorou quase 24 horas. Pode ser que vai demorar mais para vocês também. Mas fazendo esse procedimento, o que, que acontece? Aí... Agora, basicamente na, basicamente, na Hotmart, você vai ter esse evento de pushage e initiate checkout como se fosse na sua página. Isso eu achei bacana, tá galera? Porque nas outras plataformas, ele só manda o evento para o Facebook. Aqui não. Aqui tá simulando como se fosse na sua página. Então, toda vez que a pessoa chegar no initiate checkout ou, ou fazer a compra, basicamente, é como se fosse o seu domínio mandando. Então...